Quanto, quanto mais potencial espiritual nós carregamos para o mundo, é o tal dos mandam como cordeiros no meio de loucos. É? Tá. Quando a gente fala em termos absolutos, nós não estamos fazendo uma destruição, estamos tratando os olhos para aquilo que nós estamos aparentemente enxergando. Porque é isso que, é, que é a diversão. Se alguém estiver achando na vida um, um, um foco de problemas, de escola da alma e tudo mais, né, não descobriu ainda o play center que tem à exposição. para brincar. Nós só vamos descobrir que existe um play center quando nós soubermos como trabalhar dentro dele. É. São essas leis aí. Eu gosto de trazer de vários autores, porque a gente falando, a impressão que é, eu estou trazendo algo que eu esteja... Transmitindo como modo pessoal de pensar, né? O objetivo de trazer outros autores, eu já traduzi vários autores é, diferentes, até desses que estão tá aí. Essa aqui do último. Que é assim, a ciência cristã também que não é, diz, diz nada diferente do que eu disse aqui, só que amenizou um pouquinho porque foi escrito há 150 anos atrás. E ela fez a revisão do livro dela sobre pedradas na janela. Né? Porque acho que é um, um primeiro, uma plena blasfêmia a pessoa, essa, a pessoa se identifica, né, aquilo como algo pessoal. Eu chego aqui e fala assim, eu sou Deus. A pessoa fala assim, o Draco está falando que de ele é Deus. Quando nós estamos falando de um eu infinito, que é o infinito se expressando e tem que estar incluído na minha existência, aquela coisa vem de um todo abrangente, do qual nem intelectualmente eu consigo fugir. Eu não posso admitir um tamanho de universo desse funcionando sozinho, exatamente onde eu estou vivendo. Que tem a outra direção. Isso é inconcebível, né? Ou eu achar que o meu vizinho é movido com uma força diferente daquela que me morre. É intuitivo isso aí que é a mesma, né? Nós somos movidos pela mesma bateria, é uma vida só pulsando, então nesse sentido quando eu falo eu sou Deus, eu estou universalizando o princípio, quando eu me aquieto o que eu descubro, que um eu infinito e universal também está presente aqui e se expressando como cada um de nós, isso já está acontecendo. Fica fácil o, o, para quem é, pegou a coisa, e fica difícil para quem não pegou. Quem não pegou, o que, que acha que tem que fazer? Eu ainda vou ter que chegar nesse ponto, vou que chegar nesse ponto. Eu ainda chego nesse ponto. E quem já percebeu, ele faz o contrário, ele faz o que está dizendo o Salmo. Ele se aquieta e fica sabendo, ele é sou Deus. O todo está ali. Esse que é o saldo Pentecostes, que é o descido do Espírito Santo. O é o Espírito Santo? É o discernimento. Né? Nós temos a natureza divina, nós somos um com o pai. Né? O pai e o filho são um. Que é o que é o que é o filho? O filho. É essa forma manifestada do todo. Ao mesmo tempo que eu sou um com o pai, sempre, por exemplo, eu falo do ponto e a reta. O ponto é a reta. E a reta abrange o ponto. Então eu, eu posso dizer que eu sou o pai e sou o filho. Assim como eu posso dizer que o ponto é o ponto e o ponto é a reta. Tá. É. Jesus falou assim, eu e o pai somos um e o pai é maior do que eu. O ponto falar, eu e a reta somos um, e a reta é maior do que eu. É a mesma coisa. Então, toda vez que nós tivermos algum tipo de coisa para resolver... O que nós estamos pensando? existe uma mente separada aqui, chamada mente do Gerson, com um problema para resolver. Isso é ilusão. Tá? Não existe isso aí. Então, quando a pessoa está envolvida com aquilo que ela acha que ela vai decidir o destino das galáxias, compensar com o humano dela, é que a gente tem que treinar isso daqui, voltar para dentro de si soltar. É o que Jesus falou: soltar o um mundo inteirinho. O meu reino não é deste mundo. Solta isso aí. Deixa solto. Com a certeza que soltando isso daí, o que vai fluir na nossa percepção? O pentecostes, que é o discernimento do Espírito Santo mostrando o quê? Que onde eu pensei que tinha um problema para resolver, que ia ser muito importante aquela opiniãozinha minha ali, tá? existe um infinito omnisciente se expressando. Tá? E a graça só vem quando a pessoa coloca em prática. Toda vez que, no, no, eu estou dizendo isso aí de experiência, há vários anos que eu conheço isso aqui, é diário esse exercício. É diário. Tá? As pessoas acham que o Darch já falo, sabe disso aí, eu não precisa nem aplicar os princípios. Ao contrário, quanto mais nós conhecemos o princípio, mais a gente usa. Não, não é? É assim, é sempre assim. É, é que não... Um, é, qualquer área é assim, né? Se uma pessoa está na a na nadar, por exemplo, o princípio da natação, cada dia ela apertençoa mais, ela mais corre aquilo em prática. E mais ela pega o benefício. O corpo dele é o mesmo, a água é sempre a mesma. O que foi apertençado? É a, a aplicação de um princípio. Para ele se locomover mais na água com menos esforço. a dia nosso, ele tem que ser mais fácil do que anterior, não no tamanho do problema que surge, mas na forma que nós colocamos para solucionar. É, é, falei de perto demais, não deu para entender o que eu quero dizer? Por exemplo, para mim, vamos supor, eu resolvo fácil um problema, hoje, mais fácil do que resolvi um problema 10 anos atrás, mas não significa que o problema que surge hoje seja menor. dá graça. Por isso que eu falo que é um play center. Tem né? é um texto do Bob Smith chamado O Mano Escondido. Ele coloca isso que eu falei aqui de outro prisma, assim, como a gente, que é o é bastante prático também, em vez de ele colocar, por exemplo, que a atividade humana, ela é conceito, não é real, que a atividade real é a nossa, a interna, ele troca o referencial. As duas formas dizem a mesma coisa. Né? A mesma coisa que a gente colocasse aqui, colocando esse papel aqui e a, e a sombra dele, uma hora fala que essa sombra é gerada com esse papel, outra hora eu falo que esse papel está gerando a sombra. Estou dizendo a mesma coisa. Né? É, é o mesmo fato que está ocorrendo. Só que conforme o dia, uma coisa funciona melhor do que a outra para a gente. Então vou dar um exemplo aqui. Eu chego na firme, né? Eu dou um exemplo da firma que é ah. dar uma no seu caso específico, né? Chego lá e vindo a pensar, por exemplo, assim, é, a atividade real é Deus dentro de mim, já traz o suprimento do dia. Então esse suprimento já está aqui. Que suprimento que é? É a atividade da minha consciência de que Deus é a minha vida minha atividade Então eu fico em silêncio sabemos disso o que foi que ele eu coloquei o referencial no invisível né, e aguardei o, o, o invisível o visível é, foi desconsiderado o outro lado é o que ele coloca no humano escondido texto, ele faz o contrário ele se coloca no referencial visível Sabendo que não é o real, e fica falando assim: Vamos oh, ver como é que o Cristo vai aparecer para mim. Não é dualidade isso daí. Parece que é dualidade, né? É, você vai entrar na questão da folha aqui. Eu tenho uma folha aqui, eu tenho uma sombra lá. Quantas folhas tem? É uma. Eu posso estar falando da sombra mas eu não criei outra folha na sombra. Percebe que é o mesmo ensinamento? Tem gente que faz uma tremenda confusão é essa questão aí. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo esse colete inteiro aqui. As pessoas acham que a é dualidade está sendo passada aqui. Eu do Hamilton? Ele não percebeu isso até agora. Tudo no encontro que vai em São Paulo faz essa confusão. Ele acha... Você lembra do Hamilton, né? Todo mundo não lembra dele, né? Quando eu coloco esse tipo de assunto, será que ela brigada faz ele acha que eu estou falando de outra vez na atualidade. Então, uh, voltando à questão aqui. Nós colocamos um... um tá aqui, ó, coloca a minha, minha mão aqui sobre o papel. Eu começo a falar dessa mão aqui. Ele essa aqui. É uma só que tem. descobri que o é do nosso, é descobri que é uma só. Por isso que Jesus falou, não teste os filhos do mundo, mas que os livres do mal. É o então, mundo recente esse aqui mesmo. As pessoas não acham que entraram nesse mundo aqui há uns anos atrás, mas aí, marcham. Eu estou dizendo que sempre estiveram dentro deles. eu estava falando daquela experiência de perceber mais dimensões ou menos dimensões o fato de surgir uma sombra não, não, não significa que surgiu aquela manifestação então, se existe objeto manifestado por exemplo se existe essa folha essa folha existe Pode ocorrer, dentro de certas é, circunstâncias, de surgir a sombra dela ali.